mais um assalto aí na Bela Vista na Rua Almirante Marques de Leão e nesse caso esse sujeito aí que tá parado aí no canto superior direito né eu, eu deixei a imagem parada ele vai andar aí na direção para direita e ele vai se dirigir esse prédio aí do fundo tem esse esse gramado essa, essa vegetação aí no tem esse muro e o verde né bom ele vai assaltar um apartamento e já já vocês vão ver o comparsa dele voltando, né? Eles deixaram um carro branco, que é um Gol branco, à frente à, à, na, na, à sua esquerda aí, né? À, que não dá para ver o carro. O comparsa vai voltar, vai pegar o carro, vai voltar e basicamente esse sujeito que passou ele que no, no início do vídeo ele vai roubar um computador e, e uma TV. Então aí o completo exemplo aí, olha aí, ó, o comparsa voltando esse de boné com blusa vermelha, né, voltou sossegado, né, o roubo aí às sete da noite, um assalto básico. Então eles não estão muito preocupados, não estão nem aí para polícia, né, que realmente não serve para nada, né. É... Todo, Todos os dias, a todo momento, eu vejo o fracasso do Estado, né, e todo mundo percebe isso, só que ninguém tem coragem de, de admitir. Só que aqui a gente mostra, né, essa é a grande diferença. E eu vou deixar passando o vídeo, daqui a pouco vai aparecer aí o o, o, eu vou, o vídeo vai dar um salto é né? porque eu não quis cortar nenhuma parte, mas tem gravações segmentadas Então vocês vão ver, olha lá, o, o, o, o carro dando ré Tá vendo a luz do carro ali na, na, na sua esquerda? Então esse carro aí, olha, agora deu um salto para 7 minutos Passou das 19 10 para 19 17 quer dizer é um tempo aí que o outro já está varrendo o apartamento, né? E o comparsa aí tranquilamente ele vai aparecer, com o carro vai dar ré e, e depois ele vai sair do carro. Olha lá, já está dando ré, é um gol branco, né? o que parece é um gol branco. Uh, não dá para ver a placa, né? A resolução aí não é suficiente para identificar a placa, mas enfim... Uh, então o que que vai acontecer Agora, ele, daqui a pouco ele vai sair desse carro né? Vai dar pra ver bem quem é ele né? Já passou no vídeo, vai dar pra ver de novo E, e depois vamos assistir o outro sujeito descendo né? Todo bonitão lá com, com a TV e o computador debaixo do braço Tranquilo como, como é todo ladrão no Brasil né? O estado que é o maior conjunto de ladrões protegendo aí os ladrões do dia a dia e, e acreditem se quiser nem se a gente enviar essa imagem para a polícia eles vão ser capazes de identificar o sujeito quer dizer você faz todo o trabalho para a polícia né você envia as imagens você mostra o horário mostra o dia e é capaz deles falar não não foi possível não foi suficiente Bom, já já o sujeito vai sair do carro aí, olha lá, saindo do carro, vai ter uma outra interrupção aí, pronto, né, bem curto, ó, 19 19:19 aí dá para ver o sujeito, dá para ver ele de perfil aí, ele está preocupado, olhando, esperando o outro lá né, terminar o seu trabalho, aí ele vai lá ao encontro do outro, e aí daqui a pouco voltam os dois, né você vai ver o sujeito esse que passou por baixo e o outro por cima, do, do, na rua, né, carregando uma TV com pano para disfarçar e um computador, na maior tranquilidade. É, já já vai aparecer aí, ó. Não vai demorar muito não, os dois vão aparecer aí, voltando, ó, voltando, comparsa e olha lá o outro com a TV um, com pano, né, para disfarçar e o computador. Pois é, ele dá uma paradinha, lá, dá uma olhada pro, pro cara que entrou no carro e continua andando e vai embora. O outro vai ligar o carro e vai embora também, tranquilamente. Sem ser importunado, né? sem polícia, sem nada. Então é isso aí. Pra quem acredita aí na segurança do estado, tá mais aí, mais um, entre inúmeros assaltos aí que eu já mostrei nesse mesmo ponto, né? Eu posso mostrar 100 milhões de assaltos no ano e nada muda. Bom. E vocês acham que vai acontecer alguma coisa se esses sujeitos forem pegos? Né? Eu duvido. É porque na verdade foi praticamente um furto, né? Não, não tinha ninguém no apartamento. E aí? Né? O sujeito desse responde liberdade, tranquilo. Então não acontece nada. Bom. Mais um vídeo aí de, de como é viver no Brasil, né? Conviver com isso diariamente. E... Enfim, cidadão não pode fazer absolutamente nada.